A tribo. Eu sou, Meu nome é Fábio Chavante, do estado de Mato Grosso, tribo Chavantes. Apoia o presidente? Apoia o presidente. Por que Estamos que apoia o presidente? Porque ele deu liberdade, a gente trabalhando própria nossa terra lá, que nunca, nunca deixaram de trabalhar no passado os presidentes que passaram, que passaram aí. E por que que a mídia mostra o contrário? Que ele Mas não apoia a gente, vocês? A gente, a gente sabe disso. Você sabe? A gente sabe disso. Sabe por quê? Porque o UNC, que estão fazendo a cabeça deles. O UNC, que eles quer que a gente vive de retrocesso, andar nunca mais. A gente quer acompanhar a tecnologia. É, já entrou a celular na aldeia, tem a wi-fi também na aldeia. Por que, que não? Né, a gente quer trabalhar, produzir, ajudar o Brasil. Do que ficar vendendo, mandando para fora ouro, principalmente madeira, a gente que produzir perto da nossa terra, é isso que a gente quer. E é de vocês, né? É nosso, ele está certo a autorizar, a gente bandidos, é que é não é? Querem explorar é, vocês. Então, o você senhor está ganhando, o está ganhando. Então, a gente a luta isso. é nossa. A luta é nossa, o presidente continua. Vitória, A, é a é nossa. vitória é nossa.